Voltando! Opa, tem um carrinho aqui passando do lado. Espera aí, amigão. Pronto. Cetrel! O que é Cetrel? Não estou vendo. Estamos em Camaçari. Não sei bem aonde, mas bem próximo já do nosso. A pé, já ficou povoado Fico novamente, áreas colonizadas. Deve ser aqui Barra do Jacuípe. Barra do Jacuípe. <risos> Mano, será que a já passou? Ai, ai, ai, ai, ai, o Cristiano é meio maluco, essa porra... A gente vai fazer um evento lá em Lagoinhas. <risos> aí ele Ele botou o percurso no GPS tem uma placa aqui, deixa eu ver Praia do Forte, a 20, a gente já passou pra caralho Eu não sei onde esse cara é não, Mas vamos lá, tem gasolina, tem posto, tem dinheiro E aí, senhor Cristiano, mesmo com o GPS apontando para Lagoinhas, pegou o caminho errado, pegou o caminho errado. Agora me explique como é possível alguém com GPS se perder. Este menino é um geninho. Eu não tô sentado não, Cristiano. Ele vai lembrar meu dedinho, Cristiano, eu acho que tá errado. Cristiano, eu acho que tá errado. O GPS tá mandando você entrar à direita. Ele não rapaz, mas que esse caminho é perigoso, acho que tá errado. Eu! Tá bom, velho, tá bom. Rapaz, que viagem, viu? Eu acho que ele se empolgou, velho. A gente tinha acertado a Arembep. já tá. já tá longe, longe pra trás. Parajuba tá virando Meirinho, Prado Forte. Meu Deus do céu, eu só tenho maluco na, na, na minha vida. Essa porra é doida, meu. Ele não sabe onde areen bebê, não, não é possível, ele não sabe. Eu acho que ele tá querendo ir pra do Forte. Puta que pariu! Meu. Rapaz, eu acho que... na acho que eu entendi agora Ele disse pra mulher que ia pra, pra, pra Arimbeb Será? Não, não sei Não vou nem levantar falso testemunho aqui Pra comprometer o rapaz Ou será agora Arimbeb? Tá vendo placa? Isso. Agora água tá deve estar gelada pra se fuder, velho. Porra! Ai! Guaraju, tá em Prado do Forte. Eu não tô vendo a Ei, é rapaz, já vi que na minha esfera vou chegar rapidinho e Para no lugar, pai, não é? Esqueci agora. É. é, é. Ponte. Quero ir no sítio do bonde. Vou dar uma paradinha aqui, pessoal, só pra ficar nessa chatice. Quando ficar melhor, volta. Valeu? Tchau, tchau.